Olá, meu querido amigo, meu colega internauta. Eu sou César Felizbino, youtuber e produtor de mídias publicitárias para TV e redes sociais. Venho por esse vídeo anunciar que estamos formatando a grade para o primeiro semestre de 2021. Todinha trabalhada para o início do fim da pandemia. Tempo esse em que você, empresário, vai precisar falar das suas propostas empresariais. E para isso, já estamos com o programa G-Extravine no ar. Todas as quartas, às 20 horas, em simultâneo, ao vivo, no canal do YouTube da Vega Produtora, chegando a 5 mil inscritos e na página da jornalista G. Stravini, já com 50 mil seguidores. Ambos links apresentados aqui na barra do vídeo abaixo. A jornalista Goretti Stravini vem por muitos anos trabalhando com este tipo de propagação empresarial. Acredito também que temos como apresentar sua empresa e nosso programa pela forma como patrocinador e quem sabe mesmo como convidado para uma entrevista para falarmos da sua empresa e projetos. Estamos com ótima estrutura e equipamentos para focar e apresentar a sua empresa. Com algumas idas, caso combinemos um cafezinho aí com você, no seu local, já aproveitamos para filmar e quem sabe já montar algo bacana aí mesmo na sua empresa. E apresentá-la em vídeo, em alta definição, até mesmo em 4K se for o combinado. Esse foi o assunto desse vídeo de hoje. Logo voltaremos com mais novidades. Tenha certeza que vamos propagar sua ideia da maneira mais clara possível. Vem pra Vega, você também!